Thank you. Não, <laughs> velho! <laughs> Você preso, né? PRF lá. Parecendo cena de filme. Os negos estão correndo pro de deditar. Você isso, Ah, que bom, mano. Acho, né? Será que se encostar vai dar BL pra todo mundo também, né? Que Se é. encostar, isso fica foda. Ah, viado aí. Ah. O <laughs> caminhão vai fechar o Jeff Dunham? adoro ver a reação do povo, velho. O povo gritando. Ali. <risos> <risos> Nossa senhora! <risos> Você Por favor, Você <risos> <risos> Quero deixar claro: esse não foi intencional. Chegamos no ponte. Esse carro, Esse carro, é chique, hein, velho Lindo demais Eu não sei se vocês veem, é o modelo do Do jogo lá Do Street Fighter Adesivinha mais bonita Tem Esse pneuzinho aqui é meio Suspeito, hein Yokohama Não tô conseguindo achar as medidas aqui cego, Não manjo muito de mecânica assim só por olhar não, mas dá pra ver que essa daqui não tá fraca, tá? Ainda bem que eu olhei quase que eu caí aqui, vem. Volantezinho Lótice. FTzinha, não sei. FT450. Placa de delete de novo. Não pode esquecer dessa vez, hein? Não, vou colocar aqui. Da, da última vez eu fui sem também. Da última não, todas as vezes, né? Todo evento que você tira. Eu fui vez aqui, era agora. E eu fui a rodovia toda sem. É verdade. Hum, não tinha visto 45, não, velho. Eu sou apaixonado nesse carro, tem como não? Olha isso. 46 é lente mas é Não tem condição, não. Olha o que, que tinha escondido aqui. Camaro pretão. Curti, velho. Não sou muito de camaro, não. Camaro é CS, ó. Mas preto assim. De respeito. As lanternas tá escuro, hein? E esse daqui tá de bandido. Vou chegar em 36 touring aqui. Não tô nada. Coisa linda esse carro, hein? 328 2, 8, É uma obra de arte, velho. Não tem o que falar. O que é esse daqui? Esse daqui é o 911, o quê? Esse aqui é o que? É o que? 911 carreira? O que é? Esse é um GT3, né? Eu acho que é GT3, nossa. É Ou claro, então é mais antigo essa frente aí, né? É o GT3, top demais, aí na moral. Não, é, vai chegar pra trás você põe ele. e ser bom ali. Ih, o cara vai chegar aí pra trás pra porra, nossa, é. <risos> <laughs> <laughs> <laughs> Ai, não, não. Jeff, vou lembrar disso, tá? Você me expulsou do seu carro. Por um bem, maior. <risos> ó, agora o comboiozinho tá bonito, cara. Caralho, sempre tem Informação, os caras. Tá na maldade. Vamos fazer uma mesa, Maio. Vou morar aqui. agora. <risos> Vai bater o recorde de 10 minutos. Quem chegar lá depois disso tem que pagar... Ah, um então não funciona. que chegar então. pro dia amanhã é do sábado, hein? Ó, aqui ó. Tem ser, como tem 7? Yeah <laughs>